Nossa. Olha como essa é cena é sutil mano, ele olhando para o relógio quebrado, é quase... É sério, se tu não tá muito imerso na história, é difícil tu perceber que ele olhou para o relógio quebrado. Às vezes, ele parece que só tava pensando em alguma coisa, mas na verdade ele tava olhando pro relógio quebrado. Foi a Sara que deu pra ele, e aí ele tava começando a ter uma relação assim com a Ellie. Assim, começando, literalmente, bem começando, né? Ele tá pensando, tipo, putz. Putz. Essa cena é muito importante e é muito sutil o jeito que ela é importante, cara. É, nossa, é incrível. Tem uns bugs na nacional desse spread. Ordens de pirilampo, dos vagalumes. Ordens dos vagalumes. Ordens. Patrulhar a área do ponto de encontro, garantir que não há presença militar antes de levar a garota para o abrigo seguro, para o abrigo seguinte, garantir que a garota coma bem e esteja saudável. A segurança dela é a máxima, é de máxima importância. Uh, next to house make sure the ok. É, então, uh, o book que eu dizendo usando é aqui, tipo, olha aqui, tem uma árvore, um muro e uh, prédios, prédios gigantes 6, uma estrada prédios gigantes, sendo que atrás de mim tem uma árvore e um muro. <risos> é isso o bug que eu vou falar daqui. Mas acho que nem é bug, é porque tipo, ainda não tinha as tecnologias de RTX e o caramba, claro. Aí eles tiveram que fazer o reflexo padrão. Derrubar as latinhas. Ah, vamos ver como é que a, que a Théas desce aqui. Ah, não deu tempo! Eu só desse de um jeito gra... Desde 2003. Joel Miller, desde 2003, quebrando as. as leis I'm da guerra. Cadê os, os bagulhos que tem aqui? As engrenagens. Não é aqui que tem as engrenagens. É lá na frente, é lá na livraria, então. Ah, essa música, velho! É, mas tá pra frente, então. Então não é nem a... Então não é aqui também que tem a porta secreta? Porta marcada com X. Acho que não. Ah não, quando tem a porta marcada com X eu acho o papelzinho antes, não. Né? Dizendo que as portas com X tem suplementos e etc. Se eu não me engano, né? Um just so it's out there, I can't swim. Look, it looks like it's shallow on the right side. Follow me. I'm glad Marlene hired you guys. I know you guys are paid for this, but um, trying to say thanks. Yeah, sure thing. Okay, nice. a Melinda Davidson. 214. Vagalume. Tá, eu nem vou ali porque eu sei que ela não tem nada. Eu sei, tá bom? Pode... Ir. Eu tenho certeza absoluta, 100% que ela não tem nada. Massachusetts... Massachusetts State House. Parece um templo de Atenas. Acho que não tem nada, mas só pra garantir, né? o único lugar que tenho certeza mesmo é lá. Vamos entrar, Enturar. Ai, essa cena, velho. É cena, mano. No, no, no. What happens now? What are you doing, Tess? Maybe they, maybe they had a map or something to tell us where they were going. How far are we gonna take As far as it needs to go.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 This is my last stop. What? Our luck had to run out sooner or later. Are you going on? No, don't! Don't touch me! Holy shit! She's infected. <sighs> Joel, let me see. What I didn't mean for this. Show it to me. Oh, Christ. Oops, right? Give me your arm. This was three weeks. I was bitten an hour ago, and it's already worse. This is fucking real, Joel. You've got to get this girl to Tommy's. He used to run with this crew, he'll know where to go. No, no, no, that was your crusade. I am not doing that. Yes, you are, look. There's enough here that you have to feel some sort of obligation to me so you get her to Tommy's. Oh, God. Oh, God. They're here. Damn it. I can buy you some time, but you have to run. You want us to just leave you here? Yes. There's no way that. I will not turn into one of those things. Come on. Make this easy for me. You know? Just go! Just fucking go. Ellie. Really? <sighs> I'm sorry. I didn't... I didn't mean for this. Get a move on. <sighs> Assassinity. Não, não. Nós isso? deixamos é ela Não, posso Não, nada com não. Eu não. com vida cheia. não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, Eu vou chegar lá. Eu vou chegar Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar Sim, eu sei. A gente tem que aproveitar a chance que traz Deus. Deixa eu ver se não tem nada aqui. Vamos. Ah, fita. Álcool. Ai, ai, ai. Pírola, pírola, pírola. Cinco pírola. Vai. Ah, foi. Quantos de pírola eu tô? Não vi. Cinquenta. Ai, ah, agora. Aumenta a oscilação da arma ou saúde máxima? Saúde máxima. A próxima é a selecionar. Toma as vitaminas. Tá? Deixa eu que tá? é Fazer um upgrade? Toma as vitaminas. Toma as vitaminas. Melhora uma habilidade. Tá? Pronto pegar é o rifle de caça Seis balita. Porque os caras são lerdos, mas sei que vai vir um lá, ele vai passar por aqui, ele vai vir até ali. Aí eu pego ele enquanto ele tá aqui e aí tá suave. Só que eu tenho que esperar ele chegar. Aí depois que lá de trás eu tenho que ir por aqui, eu tenho que passar ali. Eu tenho que passar ali e ir pra lá. Depois que eu vou ir pra lá ali e ir pra lá. Ele vai passar por outro lugar Na é que ele passar pelo outro lado. Com as próprias mãos O que quer é? Pegar quantos inimigos na surdina Com as próprias mãos Mata efetivamente 20 inimigos Estrangulando os Caraca, já foi 20 Caraca, eu, nem cheguei, eu não cheguei nem perto Da metade do game Já tem 20 inimigos mortos na surdina Com estrangulamento Tá, agora tentar que tomar porque ali dentro é um bagulho que não é muito padronizado. Eles são bem aleatórios. Ah. Ok. Ah, eu tenho que tomar cuidado com isso aqui, porque se eu derrubar isso aqui, ele me escuta. Tá. Agora, o problema é esse.. Ele... Acabei de ser que se derrubar isso aí, ele escuta. Tá, praticamente só quando eu derrubo. Nossa, que música é essa, véi? Caraca, eu nunca escutei essa música desse jogo. Sério me complicou aqui, véi. Cadê o outro, outro cara? Tá, deixa eu passar pra cá. que aquela música tava dando medo, velho? Você é louco? Tá, agora o cara vai voltar pra cá. Então ali não tem ninguém, eu achava que tinha. Tá, aquele cara lá que fica andando de um lado pro outro. Ok, entendi. Então. Tá, ele vai pra lá. Ele vai até onde? Ele sai daquele, daquele lugar ali, ele chega a sair, ele chega a sair, então é ele que ficava ali, que eu achava que tinha alguém ali, tá, e o outro eu não tô mais vendo, ele deve estar tá parado o outro, o ó, respondeu mas eu não consegui escutar, tá, tá, entrando ali, ah, isso aqui não vai dar, porque ele vai demorar muito pra chegar aqui, Putz, eu chegar junto, mano. Aqui aquele, aquele cara ele pode me ver aqui, talvez. Deixa eu ver se vai começar a fazer barulhinho. Tá, ele tá dando a volta e esse cara aqui tá perto. Isso é bom, porque daí ele entra e aquele cara tá lá. Stay with me, come on. Que isso? Por que o Joe gritou, velho? Ele dá tá a volta por onde? É por trás ou pela frente? Espero que seja pela frente. Não, é por trás. Não é por... Tá! Ele não dá a volta. O que tá lá de quarto é o mais fácil de pegar então tá suave. Tá, agora falta esse cara aqui. Ele tem que sair na porta aqui de qualquer jeito. Também. Só que ele vai para o outro lado. Né? Caraca, que susto Nossa, ele quase me viu, mano Vendo oh, no último é cagada, velho. Vendo o último é paia Tá, agora é só falta aquele ali Ele saiu do lugar Ele saiu do posto Ô, oh, louco, isso eu não tinha visto ainda Que o cara saiu do posto Eu achava que ele ficava lá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 último, ok. O cara subiu em cima do bagulho, mano. É, o problema é que a parte ali de baixo é mais é mais complicado que essa. Isso aqui é suave. Tem Cinco pírolas essa aqui é... Nossa, aqui é Easy perto daquela ali de baixo O problema é que se eu morrer naquela ali de baixo eu volto pra essa Então se eu for descoberto eu vou, eu vou usar a bala mesmo Tô nem aí Tô pensando disso Olha essa música O que estamos fazendo? Como vamos sair daqui? Tá, essa parte é muito complicada, véi. Não sei se eu tenho que ficar aqui ou não. Não, não tenho que ficar, porque senão eles me descobrem. O problema é que eles vão me descobrir aqui de qualquer jeito se eu ficar aqui. Eu teria que ter ido na outra porta. Só que eu acho que eles já começaram a patrulhar, né? Não tem como eu ir mais. Ai, tem! Lembro aquele cara de trás, eu não lembro para onde é que ele vai. Ah, ele tá vindo aqui.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 Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai Ai, velho, demora muito, velho, dá uma agonia Tá em 27 minutos que eu tenho que parar daqui a pouco Tá Ai, que susto ele, nossa, velho ah. Tem três ainda porque eu posso ver Já visto dois e tem mais um ali, ó Tem mais um ali dentro Tá, agora eu não vejo mais nenhum Tá, tem um aqui Tem alguém conversando com ele, tem dois E tem mais um pra lá, né então tem três, supostamente. Tem que pegar esse aqui. Esse aqui eu acho que é mais fácil de pegar. Ah, tá. esse aqui ele não me vê, né? Tá. Por quanto eu suave. Então, ele vai dar a volta por aqui ou ele vai andar em zezá? É, tem só mais três, eu acho. Ele vai dar a volta. Who is this guy? Okay, when Ah, que... How to Draw Criminalist <laughs> A capa me chamou muita atenção. Ok, temos dois. Tá, eu sei que não era capa que ele era o, o verso. Verso? Não sei se chama verso em português. Não, talvez o verso seja o contra-capa, né? Mas esse verso é contra capa, por que, que eles chamam ela de contra-capa? Joel, there's the exit. Eu sei, aí não precisa gritar. Ai, vai, ele vai dar volta, vai rápido, Joel. Vai, que bonia, mano! Oi, oi, oi, oi. Cadê? Tá. Surgina, full cinco surgina. Agora vamos investigar o lugar e eu posso pausar a gravação. Oi? Acho que esse vídeo aqui tá... Acho que tô gravando mais do que tudo, velho. Acho que nunca gravei tanto. Acho. Trapo e fita. Ai. Tesoura, tô cheio. Ah, mas posso ficar uma faca. Nossa, tô full, velho. Tô full tudo. Ah, cheio, tá. Aqui tesoura. Suave, não tem nada. E não nada. Também não. Esse não droparam nenhum item. E aqui dentro eu já olhei. Só tinha vida, né? Só pra garantir. Isso, só tinha vida, mas eu tô full. O tofu tô Sai, Vamos examinar primeiro aqui. Antes de examinar a área maior, né? Opa, aqui eu tô full. Suave. Sai, um instante, instantes. Instante, instante. Ok, pessoal, Vamos vir aqui então. exploradinha rápida. Literalmente, porque eu tô correndo. Eu ok, já. vamos para a saída Vamos para a saída. nada ok bora lá stairs over there stay low lembra stay low agora você agora os caras vão chegar Eu sei que joga um no nada, mas eu não quero. Não, não, Não, Ok. Aqui tem dois, por enquanto. Eu acho que tem uns quatro. Eu acho que tem uns quatro aqui. Coward não, eu sou estrategista, caramba. Vocês estão, em... Vocês estão em quatro contra um. Vocês querem que eu apareça mesmo? Eu não sou burro, né? Covarde é o caramba. Vocês são. Vocês estão mais na covardia que eu, se você parar pra pensar o soldado Oh man. Oh man. Tá. Tem um ali. Eu não acho que só tenha isso, velho. Acho que tem mais. É o problema é que eu não lembro quantos que tem aqui. Véio. Mas eu não acho que seja só esses dois. É, não é só esses dois, com tá certeza. O Joe eu mato no. O Joe eu mato no Então não é só esses dois aqui não. Tem mais. Tá, vamos estar uma vez por aqui. Tá. Tem um dentro? Não, é. Depois que eu atravessar o trem então. metrô, né? Nesse caso é metrô. Smooth taste. Eita, chutei bagulho aqui. Ainda não vi ninguém. Mas eu sei que tem mais, porque o Joe mata na Sordina. Quando ele mata na Surdina não é o último. O último ele mata de boas. Assim, ele mata.. Sem se preocupar com, com o barulho que vai fazer. Tá, deixa eu ir pra cá que eu não lembro o que, é que tem aqui. Uma porta cadeada. Hum. Nice. E um lugar onde não dá pra sair. Nossa, sério que não tem nada aqui, velho. O é um lugar vazio. Então tá. Ok. Estranho, porque eu não tô vendo mais ninguém. Só que tem alguém aqui, velho. O John não mata na sordina quando quando não tem mais ninguém Eu sei que tem alguém aqui No mínimo mais um Só que eu não sei onde ele está Isso é um grave problema Bom, pelo menos eu sei que já tem alguém aqui Isso já é uma coisa positiva Saber que tem um inimigo é uma coisa positiva O problema é eu sab... é não saber onde ele está Opa! Pírola! Tô com 10? Tô com 10, ok. Só pra manter a contagem certa. Nada ainda. Nada ainda. Realmente não tem mais nada. Mais nada, mais ninguém? Oxi, por que o jogo matou Foi bug? É ah, aqui começa os paletes. É aqui que começa os paletes para ajudar a Ellie a passar os puzzles dos paletes. Tá, então realmente não tem mais ninguém. vou we'll fazer <risos> Opa, deu uma relaxada aí. L relaxada. Sai, sai, sai. Obrigado. Ok. A gente consegue colocar por aqui. Nice. Odeio coisa na água. Então. Putz, eu vou ter que explorar na água de qualquer jeito. Ele disse que, que eu não ia explorar embaixo d'água, mas eu vou ter que vir aqui de qualquer jeito, tá? Bora lá! Opa, nesse aqui dá de entrada. Coisa... Aí eu entro e não tem nada, sério. Não. Sei. não... Ah, aqui deve ter alguma coisa, velho. Só que eles quiseram trollar, gente. Tá aqui agora. E... É, eu acho que eles estão trollando a gente mesmo. Nossa, eles trollaram mesmo. Trollaram bonito. E eu caí. Ellie? Estou bem. Boa. Cadê a escada? Mas vamos vir aqui primeiro. Nota de Contrabandista. Ah, agora quer ele achar Olha, uh, o teu contato é um gajo... O teu contato é um cara chamado Frank. É o tipo com quem... É o tipo com quem tenho negociado lá fora. Quer... quer entrar na zona de quarentena de Boston. Podes... Você pode encontrá-lo na saída da rua Park, da estação de metrô, ao pé, ao pé do edifício da câmera. Seguem anexo o visto e os papéis da zona de quarentena dele. Gosta dessa obra? Tem cuidado. Alguns dos meus outros homens dizem que tem instaladores e perseguidores na zona. Onde é que ele tá? Tô esperando há mais de duas horas, preocupado. Acho... Sempre acho que vejo alguma coisa se mexendo nas sombras. Sinto que o perseguidor vai me atacar a qualquer momento. Vou dar mais 15 minutos e depois vou voltar. Você não vai me here, aqui, né? Não, não. O Joe não responde. Estou com 15, né? Não sei se eu perdi a contagem. E sim, estou com 15. Vou pegar mais 5 pírolas. Gente, vagalume. Ai, ah, ai, é, ai, é, ai. É. Vai, vai, pega, pega, pega, pega. pega. Peguei. Deus não sei qual é o cara que, a gente a Lume que eu peguei, velho. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui se eu consigo. David Michael Virgil. Eu acho que é esse 102. Ben Glueck. Não, talvez seja esse 106. Philip Liu. 105. Joseph Lenn, 103, se que eu lembro. Se que eu lembro. Melinda Davidson, eu não lembro. Xiao Yang, 178. Ah, esse aqui, ó. É, era o Xiao Yang. Ok, vamos lá. Vamos lá pegar o palete. Pegar o palete! Qualquer down lá It's É um end. Tegar o palete para ele subir. Onde é que tá o palete? Ah, tá ali, ó. Tá bom. Ai, meu Deus do céu! Por fui me enfiar aqui, velho? Ai, volta. Volta. Volta Joe! Volta! Caramba, eu tô clicando para ele voltar e não volta! Vai! Uh! Tá, vamos um... resolver é o puzzle do palete! Eu não faço ideia de como o Joe faz para nadar assim. Então, se bem que eu também não sei nadar, então não faço ideia de como é que ele faz para nadar, com E aí eles estão na mesma nessa situação. Realmente? Agora lá. Eu não acho que isso funcione, mas só que. Vai. Deixa ver. Desce a escada. Temos que chegar na cidade do Bill. Que Bill? Ok, barro. Okay. nada, okay, nada, nada, nada, nada, of nada, Posso sair daqui. Tem um nada, I cadê to see the Putz, acabei de lembrar de uma parte que eu vou ter que passar agora. Aquela parte de cabeça pra baixo, mano Hey look, um about Tess I don't even know what's going on. You don't bring up Tess. Ever. in fact, we just keep our histories to ourselves. Secondly, don't tell anybody about your condition. They think you're crazy, they'll try to kill you. And lastly, you do what I say when I say it. Are we clear? Sure. Repeat it. What you say goes. No face good news. Good. Now there's a town. A few miles north of here, there's a fella there that owes me some favors. Good chance he could get us a car. Okay. Let's get a move on. Now there we go. It'd faster to go through here. Mano... Man. What? Nothing, it's just